O local da balada Eu vou tacar umas pedras aqui Só pra ver o que vai rolar Bagunça Queima Ixi Nós queimamos o ninho dos logs Queimamos um dos ninhos Ó, oh, os caras viu, tio Vaza Rápido Tem outra aqui Tem outro Vai tomar um caneco Ó, <risos> oh, vamos pular aqui tio. Sim Vamos procurar pelos outros ninhos Só esse aqui, tio Só esse aqui, ó Acho que queimou Queimou a balada dos caras Vaza Ó, oh, deu ponto, tio Deu ponto Acabam com esses lotes É uma crítica, despedida ah, Estaram nós, hein? Nossa senhora! Aqueles... Meu Deus do céu! Mesmo. Ele pega a moto e daza aqui Nossa senhora, os caras estão atrás Empina! Acabo com você! Au! Eles ah, tacam fogo no ninho dos lotes Ó, oh, sniper! Rapaziada, vou, vou querer levar o um pau aqui, tio, vou querer levar o um pau Au! Peraí, peraí, peraí, tio, peraí Ó! Vai, atingir, tia, tia, deixa eu ajudar você, dá uma faca... Ah, oh, meu Deus, cortei a franja dela <risos> Que que acontece? Primeiramente, vou se curar, cura tio, curou? Curou, tá curado é aqui. Hum. Tô. Eita, de boa? Caiu, caiu, escorregou Ó oh, o Sniper, ó oh, o Sniper, o Sniper ferrou, hein? O sniper, os caras são é profissionais do Kung Fu e tudo é mais Ó, que... oh, os Loki acham que ele pegou na franja, pegou na franja, franja já era, ó oh. Já acabou, Jéssica? Não Tem mais um Loki, oh, look, dois Loki E o bagulho ia ficar doido pro lado dele geral Vai empurrando. vocês ouviram? Pai, vamos dar a volta, vamos dar a volta, ali a gente pega o Sniper Olha você aí Peraí, tá rolando um monstrinho aqui pelo jeito Rapaziada, o Caverninha vai ter que ficar andando pra lá e pra cá por motivos de rolar snipers ali, É perigoso. Será que tem monstro? Ó, o monstro vai jantar o cara, tio. Deixa que os monstros jantam ele. Que delícia, cara. Olá, tio! Beleza! <risos> e aí, monstro? Vou pegar ele agora, tio. Aproveita. É Outra outro aqui, ó. Vai, vesgue, vesgue, vesgue. Finish Ah! Ah! Fatality. Perfect. Outro sniper. Achei de sniper essa parada aqui, os caras querem fritar minha moto? Eles são realmente vida louca, meu. tio, sniper e tudo mais. E aí, tio, peraí. Agora não tem sniper também. Vamos é. um que dá um grogs lá. Tem como dar um grogs? Oh! <risos> make me laugh. Vamos deixar a nossa moto aqui Rapaziada, o é local aqui é do mal, hein Local do mal Vamos já com a AK-45, pinte alongado Ai, Falou, vamos curtir essa Oh, meu Deus Vamos entrar aqui com calma, tio Tudo na tranquilidade Precisa a volta Ó, oh, radar spider A gente deu um tiro de sniper Com certeza os caras escutou, tio Com certeza Tá rolando uma fogueira ali e só tem... Uma entrada pela frente. É verdade, né? Ó, os caras limpos. Tem um Loki aqui. Agora eu tô a fim de relaxar. O Loki tá arrumando o um carro e o outro tá moscando lá. Beleza. Vamos... Ah! Pera aí, tio, peraí, não tá valendo. É isso? Oh! Pega essa franja aqui. Não! Pega aquela franja lá. Duas franjas já deitamos. Pegamos um coquetel Moloflobs. Ó, oh, aqui vai rolar treta Vai ficar pior ainda Essa munição já tá no bolso Vocês gostam de matar vagabundos, é isso? Tão gostando oh. agora Ó, oh, oh, altas munições ali <risos> ele, Onde tá rolando esses roncos, tio? Onde estão tá os caras? Não sei Eles vão jogar uma pedra lá embaixo <risos> olha assim a gente afasta os locks Deixa os locks pra lá Ó, oh, aqui que tá rolando alguma coisa Como entrar aqui dentro? Não. Mas aqui tava tá o um sniper e ali tá a casa dos locks. É verdade. a entrada é pelo outro lado. A entrada daqui aqui, de alguma forma tem uma entrada aqui, tio. É. Beleza, não tem como entrar? Não. Elimine acampamento. Nossa, 5 de 14. Tem mais 9 locks escondidos aqui. É a verdade. Tranquilo, então, vamos dar a volta na moral lá, ó. ó, ó. Pro caixão. Ele é ca acabou o silenciador, hein? Ah, ah. Bem-vindo a balada, aí. <risos> Ó, vai rolar mais bichão aqui dentro. <risos> Nossa Senhora, o tanto! <risos> Vaza que deu treta, tio. Você vai que yeah. vai Nossa, essa balada que vai estar tá difícil, hein? <risos> Caverninha não tem mais silenciador, não sabia que acabava não, tio. Abre teu olho, hein? Vem <risos> <risos> é a mim! Eu estou aqui agora! Peraí, tio. Ó, oh, tem mais lock ali. Vou matar. Nossa senhora, cara. Nossa, tio, nem tem como. É cagão. Rapaziada, sem assim, silenciador. Momento crucial, hein? Não precisa ter medo. Eu. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ai, agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Para com essa porra aí, meu irmão! Volte até sua moto com lisa. Nossa senhora, o negócio vai ser feio ali. Você tá rolando altos locks ali? Acabei de não estar tá com muita paciência, não. Eu acho que eu vou chegar mais tarde desses locks <risos> <motos> aí, hein? <risos> Pode que é mano. Você tá perto moto? Vamos passar. Será que tem como passar de boa aqui? Finge que é amigo. Finge que é amigo. Estamos passando, estamos passando, em direção à moto. <risos> Opa, peraí, peraí, peraí, do preto. Oh, ó, oh, ó, sentiu um o cheiro. Tá lá te com dois, treta, Nossa, jogou. Rapaziada, tem alto aqui, Mas como que a gente vai passar do outro lado? Não sei! Vou ter que matar prim... pelo menos esse Loki aqui. Hein? Acho que dá. Vou, vou, vou tentar. Ele taca tá com a bundinha pra cá? Para. Primeira faixinha, segunda faixinha. Um. Ó, pega a jugular dele. Ah. Beleza. Vem, vem, vem, vem pro caverna. Vem pro caverna. negócio. Nossa, um urso! Ah. Vai tomar no caneco, rapaz. Rola. Rapaziada, é igual. Igual o God of War. O cara vem perto, rola. Ah. Ó. Rapaziada, só na roleta. Rapaziada, tem que pegar a arminha aqui. O senhor Curso do Mal. Você parece burro!